Eu sou Norberto, Não. e esse é mais um elefante literário, mais um elefante culinário, na verdade, né? Então, né, como todo mundo quem viu, viu o nosso fracasso. No primeiro não foi um fracasso, na verdade, foi uma experiência diferente. A gente resolveu trazer outra coisa, talvez um pouco mais fácil aqui para esse dia. É uma sobremesa deliciosa. Na verdade, a gente vai fazer duas, duas receitas, né? Isso. Duas receitas, porque se não der certo o doce eu tem o um salgado. para dar errado, vai dar certo. <risos> Nas é simples a gente vai precisar de que? 150 gramas de biscoito triturado essência de baunilha, 350 gramas de creme de avolão derretido. A gente vai incrementar com duas paçoquinhas maravilhosas, 200 gramas de leite condensado e 300 de creme de leite fresco. Então a receita consiste em que? Basicamente, a parte difícil da receita na verdade é agora, que é misturar o creme de leite fresco e o leite condensado. Vamos, vamos lá. Bota aqui, a o de leite, fresco, descendo. Eu vou ter uma quantidade que eu acho que é, é um pouquinho mais no metade. Aqui é no olhão, é um metro da quantidade. É, aqui é assim, porque aqui tem quase meio litro. ó, 500 gramas aqui, e aqui vai ser no leite condensado. <risos> pra quem vai se perguntando no que é que vai dar isso aqui, não vai dar em nada. No sentido de a gente vai misturar isso aqui, esses dois... E depois é só ir colocando, montando, né? Montando nas tacinhas que a gente já pegou aqui. Porque vai pra geladeira ainda. Depois que gelar é que a gente vai comer. Tá mexido? Vamos montar as taças da gente. Ah, a gente vai colocar uma gotinha, uma gotinha viu? Uma gotinha de essência de baunilha. Olha, as ideias vai derramar, menina. Golotice! Só aquelas garrafas de areia? Vamos ver se tá fazendo isso. Fazendo artesanato. Amiga, eu não soube que sou botar. Não soube? Eu acho que o negócio da gente é livro. O gente. Ah, é só botar as coisas. Acho <risos> que essa farofa devia ter mais farofa. Olha, tu botou, agora tu botou certo, porque então tu botou uma camadona. Tu foi correta. Por <risos> aí assim, os presentes, tipo, não, vou fazer essa não. Processo, não Deixa eu pôr o meu. Eu acho que tá bom minha. A minha também tá bom. Ficou bonito, ficou bonito. Bonito ficou. Eu vou botar mais algo que eu vou botar um aqui por cima. Desse. Ai, meu A gente já abacajou aqui. Na verdade era pra ter colocado, era pra ter ficado tudo em camadas. Mais ou menos. Mais ou menos. Oh, então. aqui tem, se você perceber, tem uma camada Apenas Gente, okay. quem for fazer, preste atenção na ordem Porque tudo, a gente toda A gente foi fazendo a louca Mas não faz mesma coisa <risos> Mas enfim, deu pro gasto É, vale ficou viu? Ó, ficou bonito E aí isso aqui vai pra geladeira agora E a gente vai ver como é que ficou Bom, enquanto nosso nossa taça maravilhosa. Es... maravilhosa está na geladeira. A gente vai fazer outra receita bem rapidinha, bem facinha. Essa eu acho que realmente não tem nem como. Eu não vou falar nada. Não vamos falar. Vamos só nada. fazer, né? Vai dar certo. <risos> vamos só fazer. Vamos Essa lá. aqui são chips de abobrinha, cenoura e parmesão. Parmesão, cenoura e abobrinha. Na abobrinha a gente vai usar só a casca dela, tá? Então a gente pegou metade, e tirou a casca e vamos lá. O procedimento ralar tudo. os três aqui caladinhos e aí a gente vai só pegar e colocar no forno e só isso. A gente vai pegando com a colher e colocando bolinhos e esses bolinhos a gente vai amassar na forma para que eles tenham o formato dos chips depois, né? Deixa eu um Elefante! Ah, okay. Artístico seu, né? Eu vou ter o subir aqui, ó. Vamos otimizar o, o espaço aqui. Isso cresce que nem bola. Nós estamos de volta depois de tudo pronto e tudo perfeito, né? nos devidos moldes que deveriam ser. A nossa taça deliciosa, né? De chocolate, de creme de avelã com creme e biscoito. E nossos chips. Esses foram os chips, olha só, fininhos e crocantes. E essa agora era da verdade, né? Vamos comer pra ver se tudo deu certo. E a vida é assim. Tô salgado, né? É. Ei, bom, tá bom Ei. Hum. É bom. Ai meu Deus, caiu aqui dentro. Essa opção é boa pra quem quiser ir pra onde? com um churrasquinho, né? Pra uma festinha, pra levar uns pitis vegetarianos. E agora é o quê? A hora na verdade da sobremesa. O meu tá mais é bonito, você. Né? É tá mole, né? O meu tá é duro. Hum.. Os essas polícias. A então é isso aí, pessoal. Se gostaram dessas receitas práticas, fáceis e maravilhosas, né? Pra um dia que você tiver o okay, quê? Sem fazer nada, aquele é um pouco fácil, É, de cozinhar alguma coisa. Tá aí, os é um chips saborosos e essa taça maravilhosa aqui, é bem gelada. É bom pra ficar bem firme e, né, sorvetinho tipo passei, Fica bom, <risos> Se gostou, não esqueça de deixar o um curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não foi inscrito. Não esqueça que a gente tá tendo vídeo aqui, ó, todo, todo dia, todo, santo dia. Dia. dia. É todo dia, até dia 31, porque a gente tá em quê? Em FEDA. E siga a gente em todas as redes sociais pra ficar ligado no que tá rolando por aqui durante esses dias. Valeu! Valeu! Você sabe? <risos> Vai, ah, tu quer contar o tempo? É porque ela quer ser o que no vídeo, é porque ah, ela não. quer ser o do... que Quem não conhece é muito bom.